Você sabia que dentro de cada um de nós há uma semente de Deus, uma semente de Deusa que quer desabrochar e fazer de cada um de nós um gigante, com uma prosperidade infinita e de ser feliz? Aí as pessoas chegam no consultório e me perguntam, mas como professor? Olá, eu sou o professor Antônio Bisson, parapsicólogo ativista quântico e nesse vídeo nós vamos começar... Vamos conversar sobre pare de ser medíocre, de ser pequeno. Sabe a mediocridade? O medíocre né? é aquele que não faz nada para mudar a sua própria vida, mas se incomoda com a mudança dos outros. A mediocridade humana ela é tão grande que as pessoas que só sabem julgar pela aparência não conseguem ter a sensibilidade, a profundeza de observar a alma das pessoas. É julgamento, julgamento e julgamento. O Albert Einstein diz o seguinte, espíritos de grandiosos sempre encontram oposição violenta de mentes medíocres. É a pura verdade. 17 anos no mercado, atendendo pessoas, ouvindo reclamações justificativas diante de uma vida medíocre, é de arrepiar. Principalmente nesse período que nós estamos passando aqui nesse país, né? A maioria das pessoas vivem numa clausura mental, engessadas, se culpando pela vida que têm, desacreditadas de qualquer possibilidade de transformação. Essas pessoas são frutos de uma educação muitas vezes fossilizadas, até dos meios de comunicação. Aí, você sabe que o brasileiro fica em média cinco horas na TV por dia, e aí vai se tornando refém, da própria tecnologia. A mediocridade... não é herança. Você não nasceu medíocre. você nasceu grande... você nasceu gigante... mas a mediocridade é conquistada... silenciosamente. Olha que loucura! Você já percebeu que as pessoas vivem reclamando? Vítimas. A sua conversa é focada na dificuldade... na doença, no azar. Sempre, sempre, sempre numa mentalidade de inferioridade, por que isso que acontece? Você sabe que nós somos os resultados do que pensamos, do que falamos e sentimos. O universo, ele nos devolve na mesma proporção do que recebe, daquilo que sai do nosso coração. Você já sabe, eu já comentei, que tudo que sobe, desce. Ah, o que você envia para o universo de uma forma de vibração, frequência vibracional, o universo retorna para você. Então, se você reclama, recebe reclamações, se sente pobre, recebe pobreza, fala em doença, e dificuldades, é isso que você vai ter dentro de você. Então, qual seria o segredo para sair da mediocridade? É virar a chave mental, mudar o seu padrão interior de mediocridade para prosperidade e ser vencedor. É fácil isso, professor? Não. Como que eu posso fazer? Bem, primeiro, é preciso fazer uma faxina interior. Tem falado isso em quase todos os vídeos. Limpar a sujeira, limpar as toxinas, aquelas, aquelas toxinas implantadas na sua mente. É preciso todos os dias faxinar. Aquela história que eu falei... Aqui você caiu uma tinta preta, ficou feio, você tem que lavar, lavar, lavar, colocar na máquina, lavar, esfregar. Assim, realmente, eu não sei qual a idade que você tem, quanto de toneladas de toxinas tem na sua mente. Mas é preciso todos os dias fazer essa faxina mental. Bom, tem várias terapias no mercado. Por exemplo, o IFT... O Ho'oponopono, tem, tem muitas terapias, né? É Constelação Familiar, o Teta-Ren, muitas terapias. Até a minha técnica, não, mas que eu já faria no vídeo anterior, vai limpando todos os dias para você sair do pensamento medíocre. Bom, de repente, você vai começar a sentir uma diferença no seu modo de pensar e começa a pensar positivamente e agir de uma maneira positiva porque você está mudando o seu padrão mental. Tenha muita disciplina dedicação, claro, força de vontade, mas tudo é possível aquele que crê. Mediocridade, galera, gera pobreza e doença e a vida fica insalubre, a vida fica sem sentido. Não é para isso que você nasceu. Você nasceu para ser próspero, para ser grande e feliz, mas isso requer muito comprometimento com você você sabe que eu passei por todas as dificuldades, eu estava numa prosperidade, fui no fundo do poço, tive que renascer, está em outros vídeos também, e claro que eu, foi difícil para eu mudar, foi difícil para sair da zona de conforto, ou da própria auto porque requer muita determinação, é preciso desmagnetizar, o corpo da mente, para sair do vício gerado com pensamentos medíocres e passar a acreditar na grandiosidade que é você. Por que, que a pessoa que fuma deixa, é difícil deixar de fumar? Por quê? Porque já está a química, já está além da mente, está no corpo dela. Mas é possível. Eu passei por isso, então... Eu sou resultado de que essa mudança é maravilhosa, mas é preciso, como eu falei, coragem, determinação, desejo de mudança. A maior medida de mediocridade é você pensar que não é capaz, é aceitar a situação como um castigo e não faz nada para mudar. Ah, eu não tive sorte, ah, Deus não me ama, ah, nada disso. Procure ser amoroso com você, pratique o bem, tenha um olhar espiritual. Tudo aos poucos começa a mudar e a sua vida será maravilhosa. Me diga o que, é que você está fazendo para gerar uma mudança na sua vida? O que, é que você está fazendo nesse momento para dar um sentido para você? O que, é que você está fazendo para preencher o teu interior? Ah... É... Como é que é a sua vida? Você tem a alegria de viver? E aí? Perguntas que você deve responder para você. Então, para finalizar, um mantra maravilhoso. Repita todos os dias. Eu sou digno de amar. Eu sou digno de viver. Eu sou digno de ser feliz. Eu sou digno de ter prosperidade. Eu sou digno do merecimento do que o universo tem para mim. Faça todos os dias. Acredite na sua mudança e você vai ver que você nasceu para ser grande, e é grande. Bom, espero ter colaborado na sua evolução, se não me perdoe. Assine meu canal no YouTube, tem muitos vídeos, toda semana tem vídeo. Dê um like, faça um comentário, é importante para mim, é, para todos nós. Compartilhe também, né? um abraço carinhoso, não vascar, e até o próximo vídeo.